Bolinhos Thai com frango e castanha de caju Ingredientes 1 xícara de chá de quale cremosa 1 colher de sopa de curry 1 um dente de alho picado 1 cebola grande cortada em cubos pequenos 3 tomates sem pele e sem sementes cortados em cubos 500 gramas de frango cozido e desfiado uma pimenta dedo de moça sem sementes picada uma xícara de chá de castanha de caju picada grosseiramente Sal a gosto uma xícara de chá de farinha de trigo 4 ramos de coentro picados 4 talos de cebolinha picados uma xícara de chá de farinha de rosca 8 colheres de sopa de quale cremosa Modo de preparo uma panela, derreta a margarina e frite o curry, doure o alho e a cebola, junte os tomates, o frango, a pimenta dedo de moça e a castanha de caju, tempere com sal, junte meia xícara de chá de água a farinha de trigo e cozinhe, mexendo sem parar até a massa desgrudar do fundo da panela. Polvilhe coentro, cebolinha, transfira para um refratário e cubra com filme plástico. Quando a massa estiver fria, modele os bolinhos achatados e empane com farinha de rosca frigideira antiaderente derreta uma colher de sopa de margarina e frite em fogo baixo 4 bolinhos por vez repita este processo até fritar todos os bolinhos